Corpo Budi, composto pelas três almas, moral, intuitiva e consciencial, veículos e instrumentos do espírito. Suas linhas de força formam o corpo do mesmo, matéria hiperfísica de sutil quintessenciação. Tem como atributo principal o grande núcleo de potenciação da consciência. Lá as experiências e acontecimentos ligados ao ser estão armazenadas e é de lá que partem as ordens do reciclar permanente das experiências mal resolvidas.